Brotamos aqui mais uma vez daquele jeitão mesmo, todo quebradão, tá ligado? E hoje, especialmente pra vocês, cara, um amigo que já tá aqui há um tempo Já conheço ele já tem um tempo, já tem um tempo que a gente tá combinando de trazer ele aqui no podcast E um compositor aqui da região, um cara que, pô, vocês tem que valorizar muito que esse moleque ainda vai trazer muitos títulos e orgulhos aqui para nossa cidade, que eu tenho muita certeza. Meu mano Gil, pega na patinha quebrada. Devagar. <risos> aquele algodão. Com certeza, gel, né? Não pode é delay, né? É de lei, né? É De lei, né, mano? Vamos fazer o um negócio direito. É isso aí. Vamos fazer o um negócio direito. Você, você demorou a brotar, hein, mano? Então, a gente tá aí um tempão já tentando combinar, né, cara? Até Tem falei um com tempo. o Richelle e tal, aí marcava uma semana, aí devido a alguns acontecimentos a gente deu uma segurada também. Mas hoje, graças a Deus, estamos aqui para poder trocar essa ideia e bater esse bate-papo aí. Devagarzinho, devagarzinho. Com certeza. E, Rapaziada, já peço que você chegue aí na... E, caramba, ó, eu embolando tudo. Já <risos> peço que você chegue aí na descrição, na, na descrição não, nos comentários, já deixa aquele comentário, já compartilha pro amigo, já dá aquela likezada e já se inscreve aí no canal aí se não for inscrito ainda. E Gil... Pra galera que ainda não te conhece, olha aqui para essa câmera aqui e se apresenta aí pro público. Opa, com certeza. Então, sou o Gil, né? Conhecido como. Sou o Gil Oliveira, conhecido como Gil aí pra rapaziada. Né? Sou nascido aqui em Volta Redonda, 28 anos. Estamos na luta aí. Há mais ou menos uns 10 anos eu comecei a escrever. Né? Já toquei na noite também, a galera que não conhece, já toquei, já fui integrante do grupo Vamos Zoar. Antes do Vamos zoar eu fui integrante do grupo Swing Malícia, um grupo que eu idealizei na época, a partir de um projeto que rolava lá no CEP Tonio Marx, Meninos do Batuque. Uhum. Né? É um trampo, é um projeto não governamental, que era orquestrado pela Clarete, que foi minha professora de Educação Física. E a partir dali, eu e meu irmão, nós tivemos a ideia de montar um grupo de pagode. E todo mundo, né? Molecadinho, né cara? Então a gente ficava, como é que a gente vai fazer pra tocar e tal, mas aí criamos o um grupo e ela sempre deu muita força. Onde ela levava o menino dos Batuque pra se apresentar, ela levava a gente, ela dava uma brecha pra gente. Você, e... Isso era mais ou menos que ano que rolava? Cara, 2008, 2009. Então assim... Pô, você é novo então? É, eu tenho 28. Eu comecei na música mesmo assim, cara. Eu comecei com 16 anos. Comecei a escrever, eu era muito tímido. Tinha vergonha de mostrar... As minhas músicas e tal, eu ficava assim, pô, mas acho que, que não é legal. De música mesmo, então você tem... Ah, cara, tem mais de 10 anos, uns, uns 12 anos aí, cara. Porque assim, eu, eu considero mais depois que eu caí pra pista mesmo. A gente começou a tocar, o grupo ficou mais independente, né? Porque uhum. assim, a gente tocava com a galera do colégio, uhum. né? Só que o grupo começou a ficar independente. A gente recebeu convite para tocar em bar, aniversário. Em alguns locais, a gente não podia usar muito o nome do colégio, porque não ficaria legal ela conversou com a gente e falou agora vocês têm que seguir aí foi o que aconteceu a gente seguiu cara fizemos palco sobre rodas aí que aquela época boa, boa né época cara de palco sobre nossa, rodas nossa é, cara isso. tem até uma história legal vou aproveitar o gancho para falar aqui do tem um cara que veio aqui no podcast já uhum. que é Olha o léo mito na época eles tinham um grupo que era samba moleque uhum. aí foi eu e meu colega foi eu e juninho a gente foi curtir um show na ilha Show do, do Leonardo, cara, nada a ver. E eles tocaram. <risos> mas como... na, naquela época a gente tinha... Exa nessa... É um o moleque dos caras que a gente nem, nem sabia quem era. É exatamente, Ah, cara. vai ter festa do peão. Quem é? Não sei, mas eu vou. Vambora, curti. É. Tomar um gelo. A gente tava começando a beber e tal. Aí fomos lá. Só que ali na ilha, não sei se você lembra. Tinha lá onde rolava o show naquele palco gigantesco. E lá ba... e tinha uma... Um pavilhão. Um pavilhão. Isso. E eles estavam tocando lá. Aí eu vi, pô... Na época tava o Pita, o Pita é claro, que eu sou muito fã. Uhum. Aí eu falei, caraca, mano, imagina a gente tocando aqui um dia. E o palco não era tão grande, mas os caras estavam com uma produção legal. Eu falei, imagina a gente tocando aqui um dia. Pô, já tá tocando pra cidade toda Pô, ali, né? mano. Mas aí vai ouvindo. Beleza, começamos a fazer palco sobre roda. A gente tocou no comercial, o grupo chegando legal. Onde que a gente é convidado pra tocar? Hum. A gente, no caso, no dia, teria o show do Swing Simpatia. Roupa Nova no outro palco, acabou no show do Roupa Nova, a gente tocava no palco, que o Suílio Simpatia tocou. No Mano, palco mas, principal. Mas já, isso, palco grandão. Palco grandão, tudo top, batera, meu irmão, na época tocava batera. Meu irmão, a gente ficou, cara, a gente foi pro Camarim assim, ó, eu ficava assim viajando, falando, não é possível que isso tá acontecendo. Aí eu falei com ele, falei, cara, você lembra? Nós viemos aqui e tal, ele, pois é. Só que nós ficamos com receio, porque assim, é, no caso, pô, Roupa Nova... Os caras são bravos, né? Os caras terminaram de tocar já era mais ou menos umas 3 horas da madruga. De domingo pra segunda eu falei, geral vai meter o pé. Falei, geral vai meter o pé. Tô pensando comigo, né? Meu irmão, na hora que apresenta a gente lá, igual artista grande, a, a galera, pô, os inimigos do fim, geral foi pra frente do palco. Na hora que a gente subiu no palco assim, mano, tinha muita gente, muita gente, muita gente, muita gente. As meninas assim lá na frente do palco, eu falei, caraca, eu não tava entendendo nada. Não deu, a... deu aquela altura é. assim. Pô, não, eu dei uma travada aí, tipo assim. É a o galera... um show não era, né, mano? Pô, na mano. ilha, pô. Pô, batera, meu irmão. Meu irmão ficou doido. Meu irmão sentou na batera lá, que a, no caso foi a batera do, da produção mesmo. Eu tocava até, na época, eu tocava surdo. E nesse dia eu não cantei, não. Nesse dia eu tava só fazendo um back vocal e dando um apoio lá pra galera. Cara, nesse dia até, até briguei com os cantores do grupo. Falei, cara, era o dia que vocês tinham que tirar muita onda naquela ilha São João. Eles ficaram com um pouco de vergonha, né, cara? Isso aí é normal não tá acostumado né é. ficar meio travada assim eu falei cara vocês tinham que ter ido pra galera mas tudo bem o show correu tudo bem foi legal a partir dali muita gente passou a conhecer mais na época não tinha muito lance do Instagram era mais o Facebook uhum. e a gente não era muito atentado a isso questão de, de internet da né, cara mídia social, é né? a gente era muito isso também hoje em dia é uma coisa é muito importante né é. a gente conversa muito sobre é isso é o principal né é o principal então a gente perdeu muito nisso aí veio o swing malícia cara depois eu acabei saindo do grupo tive alguns problemas lá com quem passou a administrar o, o grupo, não concordava com algumas coisas. Mesmo eu, eu fui o cara que eu criei o grupo, a cabeça aí, mas assim, eu acho que quando você <risos> Rebelde, não tá, cara, cara eu acho que quando você não tá se sentindo bem numa situação, isso é qualquer, cara, relacionamento, é trabalho, é numa amizade, de repente que não tá legal, eu prefiro me retirar. Eu não gosto de conflito não. Me retirei. Beleza, o grupo continuou, mas logo depois o grupo veio acabar, né? E eu fiquei um, um tempo parado, eu fiz alguns freelances e tal, na época, eu tinha muita vontade de fazer uma carreira solo, só que, cara, é, eu, eu sou um cara assim que agora, de um tempo pra cá, que eu passei a acreditar mais na minha música, uhum. em mim. Eu era muito, eu desacreditava, eu falava, ah, não, pô, eu, eu desanimava muito fácil, desanimava muito fácil. Aí eu, eu conheci o Richel né, que é um cara que veio pra somar mesmo aí, é, se tornou irmão, não fala nem amigo não, o cara é irmão. Tá sempre ali, ó, não, cara, vamos lá, vamos fazer e tal, tal, tal. Eu comecei a me, a me animar. Aí, cara, vamos, eu vou voltar na, na, na parte do Vamos lá que também que é muito importante, que o Vamos lá também foi escola pra mim. Eles montaram o Vamos lá Aí aconteceu, eu fui fazer back vocal pra dar uma força lá pro Arthur e tal. O Arthur tocava, cantava e tocava o recorde. Aí eu peguei e falei, pô, mano, cara, eu não tô querendo meio que me colocar no grupo não, mas... Faz o seguinte, deixa eu tocar o recorde e você fica mais solto pra poder cantar. Ele gostou da ideia, rapaziada, gostou, entrei no grupo. Entrei, aí depois a formação meio que mudou, saíram alguns, entraram outros integrantes. Aí o grupo, vamos lá tinha tudo pra estar aí hoje aí, mano. É, vou, falar, vou ser sincero, tirando muita onda, assim, no bom sentido. Pô, vamos zoar, eu né? acho que eu cheguei a contratar você a gente pô. chegou... Não eu, eu diretamente, mas eu acho que o Sam chegou a contratar no evento que a gente tava Isso fazendo lá no aí. Porão. E a gente esbarrava direto, né, na tropa, né, cara? É, nas Caraca, tropas, no Caraca, que parada maneira, a gente... Aqueles aquele primeiro evento, acho que foi de 2018. Isso. Acho que foi início de 2018 ali, o Sam, com, com a Sam Eventos, né? Sim, a sim, A gente sim. tava, na geral, na parceria, tava a parceria aí com a produtora, a gente fazendo todos os, os eventos lá do do porão. Exatamente. E foi uma experiência oh. boa ali que eu ganhei ali, algo que eu não tinha feito até então, não tinha. Sim, sim, Pegou sim. essa experiência toda de ver como é que é por trás ali, né? Que a gente que então. trabalha para nos eventos, tem muita gente que acha que também a galera que tá por trás, a galera tá ali bonada, tá, não, é... cara, é um bagulho que é suado, que às vezes o cara, às vezes o cara tem que pegar uma grana emprestada só para fazer aquele evento acontecer, porque já começou Exatamente. a divulgar, já começou então, tipo assim, é uma parada que vai mais do coração do que uma parada que é. pô, o cara vai mais com, com aquele coração. Porra, vou fazer um evento bom, um evento bonito pra geral ficar feliz geral curtir. Do que realmente a parada que, porra, eu vou sair dele rico. E, tá e, e é foda, e, e sem contar na tensão que é a correria que é, porque assim, a gente acompanhava muito. A gente passou por algumas situações de às vezes chegar num, tocar no evento, o cara não ter a grana pra poder pagar o cachê. A gente, tipo assim, a gente tocava, eu, eu faço música porque eu gosto. Até hoje eu não ganhei um centavo. Uhum. Até hoje eu não ganhei um centavo com música, assim, um centavo que eu digo assim, né? De ficar rico, milionário. Porque na época do Vamos Voar teve uma, uma época, quando eu entrei, assim... Logo quando eu entrei, eu tava desempregado nessa época, eu lembro, cara. Eu tava desempregado e tava uma situação bem complicada. Eu tenho uma filha, né? Uhum. E, cara, o pouco que eu ganhava ali no Vamos Zoar... Eu levava o dinheiro, assim, pra poder comprar o leite da minha filha, o biscoito. Por isso que eu sou muito grato também à música. E às vezes a galera, olha, muita gente critica o pagodeiro, fala assim, o um pagodeiro, não, o um músico. Tem que respeitar. É. Tem que respeitar, cara, porque às vezes o cara sai de casa assim, pô, mano. às vezes o cara vai por amor, mas às vezes o cara tá cansado, pregar, trabalhou a semana inteira. Ou então o cara só vive daquilo. Nós temos aqui, na nossa cidade, eu vou dizer na região, na nossa cidade nós temos aqui músicos que dependem disso, cara. Depende, o cara paga aluguel, o cara paga pensão. E a gente tá aqui, né? Tá tudo rolando. Richelle tá aí, não quer aparecer. Fala, Richelle, bota só, a cara. Só, só pegou o salgado, mas a outra <risos> câmera pegou a mão dele só, achando, só. Vocês estão vendo aí de casa aí, né? O Richelle não quer aparecer, não. O Richelle não quer vir em nenhum podcast. Ele não quer falar, tem que falar do nosso projeto. Vamos lançar uma dupla. Alô, é, Carlinho, ó. Richelle! Falar, ó. Ah. Vamos lançar. Esquece, o menor, menor vai vir como? Visão empresário, ó, é, já ó, tem show marcado aí. Richelle vai fazer um dread. <risos> Caraca, <risos> e agora. O já falou, já falou que tá vindo com a carreira como? <risos> já tá vendo lá o dread lá que ele vai fazer, entendeu? É, o oh, Eu já tentei lançar o Richelle, cara. Pô, Richelle é tímido, cara. Ele tentei tem... lançar ele, fiz. Nós fizemos duas prévias de vídeo, lotamos uma agenda dele de um mês. E ele não. E depois ele peidou. Por que, que você trouxe os... Ah, é o outro que é o Coca, né? Então, rapaziadinha, voltando aqui pro podcast. O que eu queria era. era você... Pode deixar aqui mesmo? Pode deixar, tanto faz, cara. É tá bom aqui. Não, vai fazer propaganda para esses caras. Esses caras não estão com Deixa de lado, mesmo, deixa pô. de lado. É, pô. Fala, fala comigo. Onde, onde, onde você parou? Você lembra? Sim, sim. Então, tava falando a respeito dos músicos. Então, assim, cara, não critico. Não critico porque também eu sou músico. Apesar de não estar atuando aí igual a galera, né, está. Eu decidi também parar um pouco, pensar um pouco o que realmente eu queria. Porque assim, cara, eu vi o Mano Brown falando uma vez o seguinte, cara. Exato. A, a música, se você não se doar pra ela 100%, quanto que você espera dela? Porque não adianta, por exemplo, cara... Eu componho, eu escrevo, eu gosto de escrever, eu falei, eu até cheguei a pensar em ficar só nessa meta de escrever mesmo e tal. Só que, pô, eu gosto muito de cantar e eu queria mostrar, mostrar o meu som. Por quê? A galera, é, infelizmente, rola muito isso, né? A galera não se, não se valoriza, não, não valoriza o trampo do outro e tal. Tem muitos compositores aqui na nossa cidade, na nossa região aqui, cara, que merecem ser assim olhado com mais atenção, eu vou te dar um, um exemplo aqui, bobo. Vou até citar aqui o... Ele é lá de Barra do Piraí. É foto, tá? Você já acha que você já deve ter ouvido falar dele? De Barra do Piraí? Do, de Barra do Piraí. O Nadinho Oliveira. Nadinho Oliveira. Eu já ouvi falar. Esse cara, esse moleque é batalhador pra caramba. Ele é batalhador. só por quê? Ele, a gente conversando numa resenha, ele falou comigo, cara, quantas vezes eu fui oferecer música minha pra galera daqui? Eu não vou citar o nome de, de grupo que ele falou, de artista, não. E ele foi, ele falou que ficou na porta de estúdio esperando os caras sair pra mostrar a música. Então hoje o cara foi gravado por quem? Lá com a galera dele. Isaio Rodolfo e Safadão. Uhum. E uhum. tá vindo mais pedrada aí. Uhum. Tá vindo mais pedrada. Aí hoje, ele falou assim, cara, hoje a galera me é procura. Pô, me dá aqui, senão você vai lotar, filho. É uma só, você tá arregaçando de foto aí, ó. <risos> vai, hoje, Ele falou, hoje, hoje a galera procura, porque assim, ah, pô, gravou com fulano, mas não é por aí. Uhum. Pô, mano, eu acho assim, cara e ele e ele é um compositor que eu respeito muito nós temos nós temos uma música que nós fizemos juntos é inclusive até se Deus quiser em breve nós vamos estar tá fazendo um trabalho aqui no seu estúdio aqui para poder Amém. lançar para poder fazer então assim cara tem muita coisa boa para vir e eu acho que tinha que valorizar os grupos aqui eu não, eu não tenho nada contra cada um faz o que quiser os caras vão gravar os caras vão gravar lá no Rio legal vão gravar no Rio com o produtor isso com o produtor aquilo pô vamos fazer o seguinte pô, tem uma rapaziada, tem, pô, nós temos músico, cara, a gente tem muito músico bom aqui, bicho, tem estúdio, pô, vamos fazer um trampo na nossa cidade, vamos pegar um compositor daqui, vamos, vamos ouvir as músicas, não é pegar por pena, não, ouve, se a minha não é boa, a sua pode ser boa, entendeu? Vou gravar doizão, mas não, vamos olhar e tal, pô, cara, tá faltando um pouco de, de empatia, um pouco de, pô, vamos olhar pra cá, até mesmo citando o seu trabalho. Aqui tem muito estúdio bom, né? Caraca, mano. Tem que, pô, e, e gente pô, que se tem dedica. Um, tem um estúdio, não sei se você conhece, mas o cara é brabo. Márcio Jean Barros. Entendeu? Então, então, ele o tá fazendo... Faz, o cara faz, qualquer música que você quiser, cara. Exatamente. Ele, ele tá fazendo uma, um trampo aí do... Ah, se eu não me engano, que eu vi tá essa semana. Do Manel. Mano, eu tá gravando com ele aqui. Eu não sei se a música é de compositor daqui. Mas já tá fazendo um trampo com a galera da região. Isso aí que eu valorizo pra caramba. O, entendeu? O, o Jean, ele, ele sempre me indica. Sempre, sempre que dá a gente tá fazendo um trampo junto. Parceria, tem um tempo, né, cara? Tem um tempo que eu não vou lá fazer uma visita pra ele querendo ir lá fazer uma visita chamar ele para vir aí também não bacana sei, bacana vocês se de repente é porque ele é meio tímido não sei se de repente ele ia topar <risos> mas tomara cara e é um cara e é um cara que tem uma uma experiência boa eu sempre quando eu vou lá ele me mostra vários sons igual eu te mostrei alguns sons meu ali Legal. ele me mostra vários sons ele me mostra entre desde o pagode um funk um Black, o cara tem tudo lá mano, o sertanejo, sertanejão velho, tô em um sertanejo brabo que ele produziu, é, é eu né, acho cara. que ele produziu aí Noelle Júnior também então, é, então, inclusive no Júnior, então o, o, na, eles gravaram uma música desse, desse meu parceiro aí, o Nadinho uhum. É um cara que eu admiro muito, cara, nós temos aqui na região, em Valença mesmo ali, como veio o Marcelinho, que é um cara Marcelinho muito bom, é bom também Nós temos o Douglas Lacerda Cara, esse cara tem muita música, Isão, é Sorriso Maroto é, é só sucesso, cara, daqui de Valença. Qual é a música espalhada? Pô, música de sucesso, cara. É, o cara é de Valença, então, assim, o, o, se eu não me engano, o Vitinho. O o Vitinho, Vitinho parece que é de lá. Valença. Então, assim, temos coisas boas aqui. Eu acho que se a galera abraçar, pra poder... Vamos, vou te dar um exemplo aqui. Vamos, vamos fazer um, o seguinte. Eu lanço um trabalho. Eu vou lançar um trabalho, uma música autoral, um clipe. Se a galera... Pô, o trampo do Ju tá maneiro. Vamos fazer o seguinte. Pô, vamos embarcar na onda dele. A música do Gil. Vamos tocar a música do Gil aí no, nos pagodes? Vamos tocar? Não, ninguém toca. Você faz uma parada ninguém toca. Porque se, se eu, eu sou um cara assim, cara. Eu, eu tô pra lançar um trabalho aí, se Deus quiser, cara. As coisas vão acontecer. Cara, eu gosto muito de uma música que o... Uma música do Rubian da época do Novo Lance. Tem uma música do Bruninho que to, cantava no Opção 4. Que eu, eu vou botar no meu repertório, eu vou tocar. Porque eu gosto da música, a música é boa, acredito na música. É daqui, ó, é daqui de perto. Eu posso falar, pô, eu conheço o cara que fez a música. Não, eu só vou cantar a música de não sei de quem, tal, tal, tal. Não é, isso não é o problema. Você vai gravar um audiovisual hoje? Pô, vai gravar um, você vai gastar uma grana? Porque, assim, todo trabalho tem que ser bem remunerado. Você dá o seu preço, cara, é o seu preço. Aí, Zão, pelo amor de Deus. Ah, não, pô, não, cara, mas aí tá muito caro. Aí eu, aí eu peço pra você abaixar muito o seu valor... Vou lá e pago o cara pra caramba pro outro cara. Aí já tá errado. Vou lá gravar um audiovisual. Só gravo música conhecida. Legal. Pô, tem. É né, o pagode e tal. É. Mano, se você não tivesse identidade, você vai ser só mais um. Beleza. Pô, o Menos é Mais fez. Legal, deu certo. Só que o Menos é Mais já tá vindo com o autoral atrás de autoral, bicho. Vai ficar se debruçando em pagode de 90 até quando? É. Você entendeu? Vende, vende. E fazer igual. Pô, ah, queria mais ou menos igual do Menos ou Mais. Cara, não... A gente não pode criar o nosso, não? Tentar fazer é, já, já, já Exatamente, pô, já tem. Menos e mais já fez. Deu certo? Deu certo pra eles? O que a galera não entende, o que a galera não entende, é que no Brasil, o diferente história Nem sempre tem que ser 100% por uma obra de arte. Sim, sim. Mas, o diferente história Você vê que... É... As músicas que tem estourado hoje em dia é, é, uma, é uma música de, um, de uma palavrinha, de um refrãozinho, de uma coisinha pequena que, que cola. Sim, Mas sim, aí sim, é. vai, do, vai do compositor, né? Pra, igual eu vi esses dias um cara falando. Eu acho que quem falou. Não sei não foi, não foi o Zeca, não. Foi um outro cara que eu vi falando. E falando: você quer uma música do momento para estourar no momento? Ou você quer uma música para marcar o momento? É. Porque você... Foi quem que falou? Hã? Rodriguinho. Foi o Rodriguinho. Rodriguinho a gente eu até mandei projeto Gé. Porque ele falou, tipo assim, tem música dele que ele fez lá atrás que nem eu canto até hoje. Sim, Mas sim, tem música sim, que ele fez ano passado que ninguém sabe mais qual, da, qual é da música. é Isso, eu vi essa resenha, o Richelio me manda também. Isso aí você tocou num ponto aí, legal. Se comer, vai acabar, hein, meu? Não, você tocou num ponto legal que, assim... Eu, como compositor, eu tava entrando numa onda aí, cara, que é o seguinte. Eu vou ser sincero pra você. O compositor, ele só ganha dinheiro quando a música é executada. Não adianta se o, o, o grupo X lá, que faz sucesso, gravar. Beleza, gravou. Tá no trabalho deles. Se ela não tocar na, no rádio, se ela não fizer se ela não é, for no YouTube e fizer barulho... Eu, posso, eu vou ganhar uma graninha de liberação, alguma coisa... Não vou ganhar. Então a galera tá se empenhando em quê? Hoje em dia você pega o quê? As palavras que estão sendo usadas aí, né? No cotidiano, né? Ah, não sei o quê. Aquelas gírias ainda, não sei o quê. A galera pega... e Isso, a galera pega aquilo ali, faz a canção. Pode ser no sertanejo. O pagode não aceita tanto. O pagode, cara, por incrível que pareça, é, eu, eu até eu, eu assisti um podcast com o cara falando, acho que é o Chiquinho dos Santos falando, o amor nunca vai sair de moda. Você vai falar de amor... Por mais que ele esteja um pouco escasso, né? Entre as pessoas. Nunca vai sair de moda você falar de amor. Cara, todo vai... mundo sofre de Todo amor. mundo sofre, bicho. Todo mundo Entendeu? tem aquela pancada que acontece. Exatamente. Mundo. Você pega, então, o amor. O tema amor. O cara você... é adolescente. Da primeira menina que ele beija... Ele já... Dali pra frente já tá, aí, o cara, já tá exato, enrolado. O cara vai no pagode e fica lá chorando. Você canta aí, lá, ligando e... os fatos, o cara tá lá lembrando Deus da mulher. É, é foda. Quem nunca? Quem nunca? <risos> Pô, eu, com, eu, como compositor, cara, tem música. Eu, assim, eu não gosto de falar assim, Ah, preferida, música preferida. Porque tem uma música que eu fiz, a primeira música que eu compus, parceria com, com, com o Leonan, que hoje ele é MC Nanzinho, né? Ele tocava violão. eu não acredito que, Até agora eu não acredito que esse cara virou MC, porque ele era tímido tocava violão de cabeça baixa. Hoje o cara entra no palco dançando, e zoa. Eu falei, como é que as coisas mudam mesmo, é, né, cara? Mano. Aí nós fizemos, chamei o ele falei... O ser humano se adapta e evolui. Exatamente. Perante ali os, o, o que você precisa. Exa ali, né? é, exatamente. A necessidade de fazer, pular, né? É, a necessidade. <risos> é isso aí. Aí o que que acontece? Eu falei, ô não, eu tô com a ideia de uma canção aí, cara. Só que eu tava começando a escrever. E era muito novo pra mim aquilo. Aí ele falou, mas você quer falar de quê? Eu falei, cara, então, o que que acontece? Pô, tô querendo, eu tô ficando com a menina aí, <risos> mas eu tô querendo terminar com ela. Pô, a menina é maneira, foi legal o que rolou, mas eu tô querendo terminar com ela, porque eu não gosto dela, tá? Não quero ficar, tipo assim, Caralho, sacaneando ninguém. Papo reto? Papo reto. Aí eu, ele, ele veio com Depois o violão. Meu Deus, som. cara. E como é que foi sua resenha? Você fez esse som e mostrou pra Mina pra terminar com ela? Não, não mostrei não, mas o que que aconteceu? Você já tinha terminado com ela e fez o som? Eu ia terminar, não. Pô, falei, cara, não tem como eu chegar na Mina e falar que quero terminar contigo. Não, Hoje aqui, estou aqui. Escuta, <risos> escuta essa música, escuta essa música aqui agora, eu acho que você Bom. vai me entender assim que eu acabar de cantar. Aí foi que eu cantou a uma mulher e falou, tchau. Não, não, tipo assim... <risos> O que que aconteceu? Não, eu eu comecei, a, a gente terminou, assim, a gente ficava, né, cara? Mas a gente uh, terminou aquela coisa de adolescente. Ela né? sabe que você fez uma busca pro término? N não, Caramba, depois ela mano. ficou sabendo, porque rolou uma apresentação. Ela é ficou bolada? Né? Não, ela me chamou e falou assim, pô, essa música aí você fez por causa da nossa situação, porque a gente terminou. Eu falei, pô, eu fiz, ela falou... Aí, não, sabe o que ela falou? Foi até engraçado. Ela, orgulhosa. Ficou, ela falou, caraca, você é compositor, você escreve mesmo. Eu falei, pois é, então, eu fiz, mas pois não é, é por mal, não. Você me desculpa, tá? Porque, assim... Eu tenho até uma história, você puxou uma história legal, cara. Eu fiz, eu comecei a fazer uma música, que eu vou terminar essa música de fazer ela com Marcelinho. Eu tô pra ir lá em Valença. Gomes? Pô, Marcelinho Gomes, parceiro. Cara, pô, A minha colega. Aí você é... tem que ver esse brota aí, né? Não, com certeza. Fazer um trampinho. Pô. Não, claro, isso é fato. você é fato. Vocês dois estão me enrolando. Marcelinho, Não. Marcelinho, você também tá me enrolando, Marcelinho. Pô, Marcelinho, tem que colar de novo aí aquela resenha. Pô. Né? Eu tô pra ir lá em Valença, lá a gente vai, a gente vai fazer. Aí ela me contou, ela lá de Valença também. Ela, falou, ela me contou a história dela, a gente conversa muito, Você né? rodou bem, Valência, então, né? Não, eu ia lá muito a trabalho. É amizade de internet, cara. Eu acabei fazendo essa amizade e virou uma amizade muito legal. E o Marcelinho também, a gente nunca se viu pessoalmente. Nunca se viu, a gente começou a fazer as canções, né? Assim como outros parceiros também de longe, o Bruninho Nascimento, que depois eu vou falar um pouco dele aqui, também que é um parceiraço, entendeu? E ela me contou a história dela, aí eu falei, você me permite um negócio? Fala o quê? Cara, você me contando a história já viu uma primeira parte de uma música que... Mas tem problema, porque, pô, é uma história até... Em cima é um, da história pô, dos outros. Pô, é uma história chata, porque, tipo assim, ela gostava, gosta do cara. Pô, o cara, ela ficou sabendo, viu na internet, o cara assumiu um relacionamento com outra mulher e tal. E assim, eu, eu tive que perguntar pra ela. Eu não, sabe? Aí ela falou, não, claro, vou ficar até orgulhosa, pô, você pode fazer. Aí eu comecei a fazer, tá faltando o um refrão, vou levar pra Valência pra gente poder terminar a música lá. E eu sou muito, assim, de história, cara. Nem tudo que eu escrevo é que eu tô vivendo. Às vezes nem nego fala, você eu... tá apaixonado, eu... cara. De boa. Um projeto aí com o Marcelinho que tá para sair o um negócio aí, se Vamos embora, cara, e Em vai fluir, vai fluir com Mas certeza. você, geralmente você consegue é, compor mais no momento de sofrência ou ou às vezes também no momento de alegria, ou, ou é só momento que você tá eufórico com alguma coisa, ou a composição ela só vem. Como é que funciona cara, assim seu O meu método de compor é meio louco, né, cara? Tem hora que eu tô muito afim de compor Que não sai nada Sai nada É aí, do, do, tipo assim, do nada Eu tô vendo o jogo do Flamengo lá Aí eu olho, olho pro violão assim Mas eu não tenho a necessidade, assim De pô, tomar um gelo, tomar um não, não, uísque Não, não, não, não não Essa parada assim eu não tenho, não Não tenho, não Assim, eu sou de boa Eu posso tá Cara, esse negócio tem Isso vai de cada um né? Tem gente que tem que Ah, vou tomar uma cervejinha pra ficar legal Não, eu sou de boa Eu já compus Eu, dei... eu tava dormindo Isso, eu juro pra vocês é aí, cara Eu tava dormindo uma e meia da manhã eu acordei, aí o violão tava do lado. Aí veio uma melodia na minha cabeça, eu comecei a escrever, mandei mensagem pro, pro Ryan Miranda, lá de Barra do Piraí. Eu vi que ele tava online, e falei, mano, tô com uma parada aqui. Mas tava tarde, eu falei, pô, Ryan vai até me xingar, mano. Olha a hora que eu tô mandando mensagem pra ele. Só que ele tava ligadaço, ele tava estudando cavaco. Ele manda aí, manda aí. Mano, eu mandei a primeira pra ele. Passou dez minutos, o Rayan me mandou a música cantando a música todinha já, falei, caraca, caraca refrão, cara. eu arrepiei, mano, eu falei, é uma das músicas mais bonitas que eu fiz até hoje, cara, é uma música romântica aí, que tem grupo daqui da cidade que tá querendo gravar, mas tão me enrolando também, eu não vou ficar segurando música pra ninguém, não, já tô falando aí pra se ligar, hein, entendeu? Daqui a pouco eu vou gravar vê? ela. Ó, oh, ó, oh, oh. e você tem uma base, é porque tem uma galera aqui, galera, assistindo o um podcast, mas tão querendo pegar uma resenha. Ó, rapaziada, Aí me queda, que é. Até esqueci, perdi o fio da do que eu ia falar, cara. Essa ideia, eu tenho que dar uma segurada. A respeito da música que eu falei, que tinha uma galera que querendo gravar e tal. É, é, aí você tem mais ou menos uma faixa de um composição sua, assim, pronta para jogar na pista. Você tem, mano. Ah, cara Você tem um número, tipo, ah, eu umas 10, eu tô 20. Ah, 40, não, tem 30. mais de 50 músicas aí para pra assim que eu gostaria de eu mesmo gravar tem umas 10 tem umas 10 só que não dá para fazer tudo de uma vez só tem músicas que eu já mostrei para alguns artistas aí inclusive cara é uma parece que mas por... só dentro de um gênero não eu tô compondo sertanejo também cara você acredita sertanejo eu tô indo pro lado do trapzinho também eu tô, eu tô me um aventurando trape, eu tô me aventurando cara acho que assim não é não é aonde tá dando grana não eu se vier para mim tipo assim eu tô ali de boa se a vibe vier eu vou, eu vou embora. Não é ficar forçando a barra, não, tem que fazer um sertanejo, não. Eu fiz, eu compus e tal, com um parceiro lá da, da Bahia lá, nós fizemos a guia dela. Aí mostrei pra um parceiro aqui, não, que não sei o que e tal. É por isso, cara, que eu te, tava até conversando com o Richelle sobre isso. Que o Richelle me dá muita força. Eu parei com esse negócio de ficar, é, meio que, vamos dizer assim, ah, fulano, pelo amor de Deus, ou então, cara, eu tô com a música aqui? Pra galera da região eu dei uma parada. Eu tô desmerecendo é. ninguém, não. Porque, assim, você não, não tem muito valor, cara. Quando eu mostro música. Cara, eu mostrei minha música. Já aconteceu do cara querer trocar suas letras? Mexer na sua composição? Não, não, não, não. não Isso aí não. Isso aí não. Eu mostrei pro, pro Luciano Beck, do Cinco Simpatia. Tenho, até de vez em quando eu mando mensagem pra ele no WhatsApp. Ele, pô, o cara é super humilde. É o que eu falo, né, cara? É, a gente, às vezes, pensa: ah, o cara deve ser marrento, porque o cara, querendo ou não, já tem uma trajetória aí, né? o cara te atende muito bem, o Claudemir também, que é um compositor, de repente você talvez não conheça, porque você é muito mais voltado para o outro lado, mas por exemplo, uma música que o, que o Claudemir, ele, ele grava muito com o Zeca, né, uhum. então você já tira por aí, né, não precisa falar mais nada. bravo precisa fa... é, A música mais estourada do Zeca, na minha opinião, que é Ogum, é composta por ele, que ele tem, ele, ele contou a história, no, eu, eu acompanho muito esses caras, né? ele contou a história, ele falou que foi o último ele falou que foi o último a mostrar a música pro Zeca ele tava esperando, porque antigamente as audições eram assim, você ia com o violão e apresentava tipo três músicas pro artista vamos supor, você vai gravar, vem eu, Richelle, o nosso chegado ali aí você vai ouvir ah, é essa, não sei o quê? ele ficou por último, mostrou a música pro Zeca no portão o Zeca na hora falou essa daí, quer dizer, ele ficou no portão esperando a oportunidade pra entrar lá aí ele mostrou Cantou uma música lá no portão, lá pro Zé, o Zé que embora. se apaixonou pela música. Então, o que? Era pra ser. E o cara é fora do comum. Ele até elogiou uma música minha que eu fiz aí com, com o Russo aqui da região, Rafael Oliveira, que é outro parceiraço também. O cara que quando eu tava com meus 12, 13 anos, que eu ia no Palmares, o Russo tava lá, tocando pra caraca, velho. E hoje eu fiz música com o cara. E aí? Pra mim é um, é um motivo de muito orgulho. Mandar mensagem pro cara falar, pô cara, humildemente aí, desculpa te atrapalhar aí. Eu tô com um negócio uhum. aqui, você pode... Put... Aí ele ouviu, eu ach... aí tipo assim, eu falei, cara, vai falar, pô, esse neguinho é doido, tá mandando, me mandou um áudio na hora, caraca, mano, que música é que não sei o que, pô, que que eu vou fazer aí, a música tá pronta? falei, não, pô, tá pronta não, pode mexer aí, hum? me mandou o áudio da música, fez o vídeo, cara, ele postou o vídeo, deu mais de 300 curtidas no Facebook, caraca. eu tava acompanhando as visualizações, tava dando mil, duas mil, eu falei, que isso, mano, só voz e violão, aí eu falei, caraca, eu... aí isso aí já me deu um, um pouco de... Az... A... Muita gente que não me conhecia, uhum. da parte do samba, uhum. aqui da cidade, falou, pô, pô, neguinho lá novo, escurinho, escurinho que escreve. Aí começaram a me acompanhar. Aí eu comecei, aí eu aproveitei a onda, o que, que eu fiz? Comecei a soltar minhas músicas que tava guardado ali, uns videozinhos. Aí eu comecei a soltar, o pessoal tava gostando, só que eu tive que fazer outro Facebook, né, cara? Aí eu perdi essa onda aí, e aí você sabe como é que é, né? Tive uns problemas aí. Mas assim, de vez em quando eu tô colocando. Eu pretendo agora, cara, colocar. É, música na internet, músicas autorais com mais qualidade, porque assim, eu acho que para fazer um trabalho, cara, tem que ser bem feito. Não adianta eu pegar, fazer um vídeo voz e violão tudo escuro, não sei o quê. Porque não é só a música. A pessoa quer ouvir a música, uma música boa, quer falar: "Pô, o vídeo tá maneiro. Pô, tá com a qualidade legal". A pessoa até se atenta, que às vezes nego, ah, não vou ver isso não, negócio esquisito, tudo escuro. Chama atenção, cara, o negócio tá lá bonitinho, claro, tal. Aí eu tô pretendendo fazer, pegar essas autorais, fazer um audiovisual maneiro pra frente, voltar de novo com o meu trampo aí na pista aí pra poder tocar de novo, mas assim, eu vou vir metendo um autoral na cara, as pessoas vão... Ninguém é obrigado a ouvir não, mas eu vou tocar lá nos pagodes, vamos ver o que que dá, bicho. Vamos ver, porque tem muita música aí, cara, não pode... É, é... Papai do Céu, assim, eu costumo dizer que ele me deu um dom, às vezes até custa acreditar, né, cara? Porque eu tô do nada lá, vem uma música, uhum. vem, vem um refrão. Se ele me deu o dom, igual você, você tem o dom de fazer, cara, acontecer, a produção. Você não pode simplesmente virar as costas. Você vai, você, você faz isso aqui do nada, porra, eu vou virar padeiro. Mano, você não é padeiro, bicho. Você não é padeiro. Você tem mano, que. Mano, você sabe, sabe que já me bateu essas noias, cara. Entendeu? Já, já me bateu essas noias. Não, mano, você tem que seguir na sua linha aqui, que é o que e você vai faz. vai cortar agora, eu vou te contar como é que bateu minha noia. Ah, mano, eu já tive essa noia um monte de vez. Teve isso. uma vez que eu falei, ah, eu quero que se for, não vou mais fazer isso, não. Eu vou virar gesseiro. <risos> Nossa, velho, que aleatório. Mano, papo reto, fui, fui pra Valença, meu irmão trabalhava com gesso. Eu ia trampar na firma que ele trabalhava fazendo gesso. Aí do lado da firma Sim. tinha uma produtora de vídeo. Aí o meu irmão viu assim e falou assim pro cara aí. Meu irmão faz esses negócios aí. Aí. Ó. Aí o cara. Ai, nada, ninguém. Não fala, Ninguinho. Seu irmão faz o quê? Meu irmão faz isso tudo aí que você faz aí, filho. Papo reto. o cara, então já é Traz Seu irmão, se seu irmão fizer mesmo, eu quero ver se que você faz mesmo. Desafiou, né? Aí meu irmão chegou em casa com de Mordendo, puto. Aí, na moral, você vai lá, você vai fazer o que aquele cara. O cara tá duvidando de mim, tá vai ligado? Vai Fazer o um negócio acontecer. Eu falei, mano, mas o que o cara quer que eu faça? Ele não sei, mano. Mas você vai chegar lá e vai fazer. Eu falei, caralho, <risos> que merda, nem sei o que é. Merda, isso? Né? Isso Aí eu cheguei lá, o cara me mostrou um trampo assim. Trampo no After Effects, cheio de efeito e tal. Aí falou assim, aí você sabe fazer isso? Você sabe que programa faz isso? Aí eu olhei pra ele assim, pro cara, falei, falei, sei, pô. Isso aí provavelmente o cara fez no After, né? É um programa de edição, é um programa que faz só efeito, entendeu? Sim. Aí eu falei, isso aí é After Effects. O cara... Hum, você já... E você sabe mexer no After Effects? <risos> Falei, isso foi por volta de, isso eu acho que era papo de 2007, mano. Que 2007 isso, mano? pra 2008. Caraca. Ó, oh, cara, e você sabe mexer no After Effects? Eu sei. Ele, ó, oh, mas eu não tenho instalado não. Falei, eu baixo. <risos> <risos> Aí, você é Aí o cara ficou puto, falou, não, velho, 2008, mano, não era um bagulho Nossa, fácil cara. assim, os outros falassem essas paradas. Aí o cara falou comigo, eu falei, já é, então. Eu, na hora que eu... Ele falou, vai lá, vai lá, senta lá no computador. Você vê lá no computador. Comecei já a caçar no Google, como é que baixa, baixei a parada, fiz. Aí fiz o que o cara queria, no cara que... Na hora que ele viu, ele falou, você tá morando aí agora? Eu falei, tô aí. Já começou aí, Tem já. emprego? <risos> <risos> falei, tenho não. Aí ele, agora você tem. Pô, aí, ó. Como... Eu ia virar gesseiro. Mas aí é, foi Deus não já te de colocou falando, não, meu filho. O seu negócio é isso aqui, não tem jeito como correr, cara. Eu já tentei correr várias vezes, falei, não quero escrever, não quero saber de violão e tal. Eu arranho violão, não toco pra caramba. Eu tive que aprender na marra alguns acordes, algumas, alguma coisa, por quê? Tem um, um parceiro aí, eu não vou falar o nome dele não, porque a história é até um pouco complicada. Eu falei Lombra, assim, cara. Mentira, velho. Eu falei, mentira, eu falei assim, não, cara. Michelle, meu... Mentira dele, não. Ô, <risos> oh, Richelle. Aparece aqui, Michelle. Só pra dar um oi. O Richelle, o Richelle é parceiro. Só pra dar cara. um oi, é cara. O Richelle é parceiro. Você não quer dar um oi? Fala alto, então. Oi. Oi. oi. Ah, ele tá... Ah, essa ah. voz dele tá assim, sabe o que é? Porque ele tomou nenhum gelo. É, ele tá na, ele na tá água. bebendo suco. Ele tá mega decepcionado com essa recepção. Tá dando susto no fígado ali. É. Aí o, meu... Aí o que que aconteceu? Eu falei, cara, eu preciso de alguém que coloque uma harmonia, um negócio aqui na minha música. Aqui. Sabe o que ele falou pra mim? Ele falou assim, Gil, cara, toma vergonha na cara. Desculpa o que eu vou te falar, mas toma vergonha na cara. Pega o... Você tem violão, não tem? Tem. Mano, você... Cara, você canta, você escreve. Eu tenho certeza que você sabe fazer uns acordes. Cara, pesquisa. Tira algum acorde, faz tal. Tenta colocar harmonia na sua música sozinho. Sabe por quê? Se, você ficar me... Se eu fizer pra você hoje, você vai me pedir amanhã, vai pedir para outra amanhã. Você nunca vai saber, você nunca vai fazer. A sua música vai ficar travada, a sua mente vai travar. Mano, quando ele, foi... quando ele foi um tapa na minha cara, na hora eu fiquei bolado. Mas depois eu pensei assim, pô, ele tá certo. Peguei o violão, comecei a pesquisar uns negócios e tal. Mano, sem sacanagem. Eu peguei uma sequência de acorde, que casou numa música que eu fiz. Pô, a música... Essa música... É... Eu tinha já feito o refrão dela pra participar de um... De um, de um desafio que o cara fez lá, no cara lá, lá do Rio, lá de um grupo lá, fez um desafio para poder, ele falou, quem fizer o melhor refrão vai entrar na música que eu fiz aqui, eu ouvi. De madrugada mandei a música pro cara, só áudio assim, não, não tocava violão, né? Uhum. Mandei, não entrei, mas aí no... na outra semana eu fiz a música pro refrão que eu tinha feito. Caramba. Aí tá, música, refrãozinho até maneiro. Aí beleza. Mano, eu também vi agora na minha cara, peguei, comecei a fazer o que ele, fez, o que ele falou. Depois disso eu até agradeci, ele falei, mano, pô, obrigado. Que você me deu só por quê? Cara, se você não sabe fazer um negócio Não é que você não sabe Você tem preguiça de aprender é, Se você pede Ninguém é, nasce sabendo tudo Entendeu? Você fica pedindo, pedindo, pedindo Você não vai aprender Você vai ficar na dependência dos outros Às vezes eu preciso Pô, preciso fazer uma música Mostrar uma música pra fulano Mas eu não consigo mandar um violão Porque eu não posso mandar uma música Pra um, pra um artista, cara Só cantando Ou só letra O cara vai falar Mano, não é por aí Eu preciso mandar pelo menos Um violãozinho ali Mesmo que seja mais ou menos Arrastado, dependendo do momento Porque se eu tiver um período para poder fazer Eu chamo um chegado um Choquito, um, que é o parceiro pra caramba Que tá me dando moral aí, que vai gravar com mil Pra poder fazer pra mim, que ele entende mais de harmonia Que eu, o cara que tá na pista aí Tocando violão, toca contrabaixo E tal, é diferente Mas eu tive que aprender, hoje eu não fico mais na dependência Se vem, por assim, eu quero compor Eu já vou nesses acordes, tô estudando Outros acordes também Pra poder fazer minha música acontecer porque assim, cara, é... eu quando era pequeno, eu tinha muita vontade de ter o um instrumento. Aí graças a Deus eu consegui ter o violão, tô com cava... cavaquinho, não é muito bom, mas de vez em quando eu pego lá e tal, dou uma, uma estudado Sou meio preguiçoso pra isso, tenho até que parar com esse negócio, sou meio preguiçoso. E cara, eu, eu, eu ia muito pela cabeça dos outros assim, e designar muito fácil, porque hoje em dia, ó, pro cara chegar em você e falar assim, pô mano, é, vamos fazer acontecer, eu vou te dar uma força, é muito difícil negativo porra, fala mal do teu trampo. Às vezes não fala nem na sua cara, não. Fala por trás. Isso aí tem muito aqui. Tem muito. A gente sabe que tem. E você fica, caraca, pô, mas aí o cara não... Mano, não fica de... esperando ninguém abraçar o seu trampo. Abraça você mesmo. Sabe por quê? Depois todo mundo vai querer vir pegando carona. É. Que é o que acontece. É, é o que acontece, né? Depois que... A... Pô, eu fiz a... fui fazer a live com maior dificuldade, né? A live maior dificuldade. Aí... Aconteceu duas coisas que me deixaram assim, eu fiquei, falei, caraca, mano, é pra mim fazer acontecer isso, aí, entendi. Durante a live, a, a galera que tocou lá comigo e tal, me deram uma moral, Pita, Leozão, rapaziada, o, o Neca nem se fala, rapaziada que, pô, me deram muita moral. Pô, durante, durante o, o, o Richelio tava trabalhando esse dia, pô, tava trabalhando, ele falou, não, mano, eu vou sair do trampo, vou em casa e vou ir. Falei, pô, cara, vai cansado Michelle brota mesmo mano ele foi Chele ficou vai lá o tempo inteiro o dia que ele vai não cara. mas isso aí eu achei interessante sabe por porque tem pessoas que pô convivem comigo há anos e anos e anos e anos que eu tô para te falar que nem assistiram a live no divulgar a live então não é não é sobre tempo de convivência é sobre ser sabe saber ó cheguei meu irmão vou vou, vou somar contigo ficou lá me deu uma hora, me ajudou a desmontar as paradas e tal aí chegamos na casa eu fui levar ela em casa Aí ele foi lá, pegou uma cerveja e falou assim. Falei, pô, mano, não vou beber não. Não, não, uma só pra brindar a sua vitória. Falei, caraca, mano. Ele, eu não contei isso pra ele. Mano. Eu fiquei isso Ah, o Richel é um cara. Ele é um cara. É, é fora da bolha, pô, mano. Pô, você é louco. Ele é totalmente fora da bolha. Você é louco, é. Toda vez, toda vez é foda, que é eu tô desanimado com uma parada, ele, vem, ele me anima. <risos> e toda vez que eu lanço alguma parada, ele faz. Um escarcel com aquilo <risos> e divulga pra mim muito mais do que eu, às vezes. E tipo assim, cara, é mais ou menos aquilo. É, nem sempre quem você espera que vai te dar uma moral é quem vai te dar a moral. Entendeu? Exato, exato, às né? vezes a moral vem de quem você menos espera. Menos espera. Espero, menos e, espero. pô, ele é um cara que tá comigo em todas as minhas. em todas as trajetórias da minha vida, desde a minha infância. Desde quando a gente só batia lá dentro de casa, o finginho tá batendo bateria. Tá ligado? Até quando eu tive o meu problema de saúde, ele ficou comigo no hospital, entendeu? É. Quando eu bati de carro, eu tava com ele. <risos> que eu não vou contar aqui a história, senão ele vai ficar bolado. Eu não vou contar a história de como foi a reação disso, mas depois em off eu te conto. Foi engraçado, velho. Foi engraçado, velho. Eu vou ter que falar, velho. Eu vou que dar um oi ali na câmera, eu não falo. Mano, mano o carro, mano a gente da saída da Vila Brasília, ele morava ali, né? Ele morava perto daquele, do, do primeiro, tem dois semáforos, saindo da Vila Brasília, Sim. antes de chegar na principal do Retiro, tem dois semáforos. Ele morava uma esquina antes do primeiro semáforo. Uhum. Daí eu saí dali com o carro, cara. No primeiro semáforo mesmo, semáforo verde para nós... Natal, 11 horas 11h40 e alguma coisa da noite, Nossa, dia, 20, do dia 24 pro dia 25, né? Eu fui lá buscar ele só pra gente dar um pulo aqui na Caieira, dar um abraço na família e voltar para lá. Mas, cara, eu depois eu fiquei pensando, por que, que ela não ficou? Ali, né, já tava dando meia-noite, por que que ela não ficou lá? Por quê? A Carlinha fazendo, fazendo churrasco, fazendo... Chester, fazendo oh, peru, fazendo. Pra que, que vocês Fazendo fez? maionese, salpicão, eu tinha de tudo. É, panetone, tinha tudo, velho, tinha tudo. Que A isso, ceia mano? lá armada e nós entrou no carro pra ir pra, pra outro lugar. Nós deu de doido <risos> dia. Aí, é, e, e ó, não, eu, eu não tava bebendo. Eu não tava bebendo na época. Tava de boa. Você tava bebendo, eu não tava bebendo, porque eu tava de boa. Um eu tava duro e o outro tava tomando um remédio, negócio que minha mão tava inchando ainda, eu nem sabia o que, que era. Mano, aí. Farol aberto. Mas... Eu acelerei. Farol aberto Veio o maluco, pá, bateu hum. do lado. O cara pegou na minha roda, na, na, na roda de Na minha roda aí. E aí, aí, aí ficou, pô, ficou, pô, ficou esquisito. <risos> <risos> e... Eu vou cortar, eu acredito. Não, mentira. Eu sou fiel ao público. Eu vou deixar aí tudo. Você pode, vai, vai poder zoar lá depois. Suave. Mas também agora eu vou te zoar. O que aconteceu? O que aconteceu? Na hora que, o, que o, o cara, bateu. O cara bateu. Na hora que eu acelerei, uhum. a, a gente viu o farol verde, o Richelieu ficou tranquilo. Ele foi e abaixou. Pra arrumpa, ele abaixou o, o para É para-sol? Como é que chama o negócio que fica em cima do carro assim, que abaixa? Não sei, porque ela que é para tampar o sol. Deve ser para-sol, sei lá. Aí. Ele abaixou aquela parada para arrumar o boné. Para se olhar, né? Porque o Richelieu, ele. Gosta de se olhar no espelho. Aí ele foi se olhar no espelho e tal. Na hora é que ele foi se olhando aqui, é ele tava arrumando o boné, foi a hora que bateu. Tá ligado? Não. Aí ele bateu com a cara naquilo e a aba bateu aqui nele. Mano, e eu segurei aqui firme a parada? Na hora que eu segurei aqui ficou. O carro virou assim, ó. Eu olhei o chefe e assim, ó. Calou, calou. Eu vi... Eu vi... Que isso, negão? Eu fiquei, mano, eu fiquei mais assustado com o Jé gritando ah, não, é Do que com a batida, eu fiquei assim <risos> Que isso, negão? Você machucou ele? Não, pô, não, machucou, que não. É, machucou não. É, ele é? Ele, ele, ele, é. não, foi ele machuquei um não, velho Foi só um personagem, foi só um Foi não. só um Mano, aí do nada ele abriu a porta Mano, a porta do Richard tava nem abrindo Ele conseguiu que abrir isso, e sair véio? do carro Que isso, mano? Depois a porta não abriu mano. Mano, mentira, nada, mano. Isso tudo aconteceu. Ele não gosta que eu conte essa história. Você viu que ele já tava assim? <risos> ele já tava assim, ó. Ele já tava assim. Mano, é muito engraçado. Eu, eu fiquei Pô, imaginando aqui é assim. Mano. mano, depois, tipo assim, meia hora depois, o carro batido lá, eu fiquei rindo, mano. Eu fiquei rindo e falando isso toda hora. Eu fiquei. Falei, Qual é, coenegão. É, Pô, mas o que, que, que aconteceu lá, mano? O que, que, que rolou? E fiquei... nós batido assim, na esquina da casa dele. Caraca. Esperando a polícia Nossa. ou a guarda, a polícia passou, Pô, olhou, olhou para nós e falou assim: Teve vítima? Não, ele, então chama a guarda. Foi <risos> embora. Aí ligando para a guarda, guarda, não, não tem ninguém trabalhando hoje, hoje é Natal. Mas aí, questão eu do Eu falei: privilégio? O que eu faço então? Aí o cara, você quer fazer um BO? Vem aqui no seu. Óspero. Encosta oh. o seu carro aí vem aqui no seu Porque o cara tava tá errado. Cara, os caras, não, eu tô te olhando, senhor Isaías, tô te olhando aqui da câmera. Ah. Os caras me olhando e os caras, mano. Aí eu tive que encostar, encostei o carro lá em frente à casa do Richelle. Uhum. Aí a gente deu um pulo lá, no sei Fizemos lá o BO. Aí o cara falou que o sinal tava verde pra ele, eu falei que tava verde pra mim. Falei, já que a senhora tava me olhando na câmera, então me olha lá. Tem, aí, exatamente. É, ah, não, mas pra ver isso só pelo juiz. Falei, ah, tá bom, deixa pra lá então. Mas e o preju? Aí eu dei. Aí, mano, logo depois disso eu fiquei internado, bagulho na minha mão. Aí eu fui, eu fui. To... Eu fui e cuidar do carro de novo, só seis meses depois. Caraca. Aí não. Aí eu não já não tava mais com o saco pra correr atrás disso. Entendi. Aí o que, que eu fiz? Eu consegui vender o carro do jeito que ele tava. Menos, mono, menos, menos mal, menos, menos mal. Aí eu vendi porque... o carro do jeito que tava e foi isso, cara. Mas as histórias com o Richelle é sempre história maneiro, mano. Não, sempre o ele é. Eu já fui para vários pagodes com ele, maneiro. A maioria pô. dos pagodes, aliás, é ele que me arrasta, porque eu não gosto de sair, né? Eu gosto é, de É, já notei que você é bem caseiro mesmo. É. Ele eu tá não... me oferecendo uma camisa para ir num pagode. Aí pô. eu. Aí, proposta. <risos> Aí eu vou no pagode agora, só vou ganhar a camisa. Tem que ir, pô, tem que sair, tem que ver como é que tá as coisas e tal. Eu, eu tomei tô, tô paradão, né? Tomei paradão mas eu tô querendo voltar porque eu preciso também ficar um pouco mais antenado do que tá rolando porque como eu quero voltar a tocar também eu não posso ir na contramão né eu tenho é. que... eu não sou muito de sair cara eu sou muito de mas Mesmo infelizmente tocar. na nossa provisão a gente, é. a gente trabalha com o público quem não é visto nem é lembrado com certeza mas eu é aquilo eu tenho a desculpa que eu faço podcast então pô galera assista não quer me ver assista exatamente é isso aí mas é tava eu tava te falando até das foi a história do e uma história também do um outro parceiro que eu tenho de caneta também, que é aqui daqui da região da cidade aqui, é o Thiaguinho, Thiago Silva. Cantou, tocou no samba de quinta, só para sambar, Ali, a gente já fez alguns trabalhos juntos aí. Fiz freelance quando ele tocava num grupo lá e tal. Pô, ele me mandou, eu cheguei em casa, ele me mandou uma mensagem, pô. Mandou um áudio, falou: "Caraca, mano, fiquei muito feliz lá pela sua live, porque eu me senti representado, porque nós somos da mesma geração, né? E ele é um cara que escreve muito bem também. Pô, GH escreve muito bem, faz cada samba, e nós fizemos até um samba aí falando de amizade que pretendo vir gravar aqui também com ele, vou chamar ele pra, vir, pra gente fazer o trampo aqui, ele me mandou essa mensagem, e falou, pô, me senti, fiquei muito feliz, porque eu, eu... cara, ele falou, você tocou música, que você fez a questão da autoral, né, cara, eu toquei no início da live e no final da live, a música que eu fiz com o Russo, e eu, depois eu fiquei pensando, caraca, mano, consegui fazer, porque eu não tinha dinheiro pra fazer a live, tava todo mundo fazendo Live eu falei eu quero fazer também mas a galera pô mano mas assim tem que ver patrocínio e Eu correndo atrás bicho eu correndo atrás pô não sei o que para poder fazer o local consegui de graça o local consegui de graça na parceria entendeu os músicos me, me deram moral me deram moral porque hoje em dia é muito difícil mas assim ainda tem gente ainda que tá aí para ajudar não que o cara tem que tocar de graça não eles entenderam a causa eles entenderam a causa. Realmente não tinha grana. Eu tentei fazer um lance para poder arrecadar os alimentos e tal. E falei, pô, cara, fazer. Quem tá comigo aí? E eu sou assim, cara. Se tá comigo ruim um osso, depois vai... A carne, depois nós vamos estourar um champanhe junto. Eu não sou o cara que eu esqueço quem me ajudou, não. Tanto que, quando começou a vir os pagodes, eu dei preferência pra quem me deu moral lá atrás, lá na live e tal. Falei, galera, pô, fulano, tá de boa? Até falei, na né, época que o Richel tava muito agarrado com questão de trampo. Tá de boa? Pô, não dá não. Ó, tô te dando preferência, então não dá pra você. Vou chamar outra aí, beleza? Porque, cara, eu gosto de, tá, de trabalhar, de fazer tudo perto de pessoas que eu me sinto ali. Pô, isso aqui eu sei que eu posso contar. Uhum. Porque eu sei que música é um negócio. Uhum. Infelizmente vai chegar uma hora que eu vou ter que subir no palco com desafeto. É. Aí ele defendendo o dele, eu defendendo o meu. Mas se eu puder estar tá perto de pessoa que eu considero que eu gosto, cara, é minha preferência. Ou então, assim, não que eu vá que eu vá desanimar por causa disso, né? Falar, pô, tem que tocar com esse cara aí. Porque quando o meu primeiro grupo, eu tive desentendimento no grupo, eu tive que subir no palco, subir no palco dando gargalhada, abraçava, descia do palco meu ó, você lá, eu cá. Tem que ser profissional, tem né? Tem que ser profissional, entendeu? Então, infelizmente, eu... infelizmente, nem todo mundo, nem todo mundo é pra ser amigo. Nem todo é. mundo é para ser seu amigo, de ser irmão. Hum, pois é. Tem amigo, tem colega e tem conhecido. Então, é, eu tenho muito conhecido. Eu, passa, ó, aquele é meu conhecido. É. Entendeu? Amigo é uma palavra muito forte. É. Eu acho que a galera. Meio colega já é aquele cara que te cumprimenta uhum. e te trata bem. Agora, amigo irmão. É, é isso aí. Então, eu, eu tenho pouco. O Richelle é meu amigo. Não, Richelle é, é irmãozaço. Isso é irmão. aí é o cara que eu mando mensagem. Pô, mano, vamos. Você viu quantos boné ele trouxe pra mim hoje? Pô, você é, é Ele é meu profissional. Como é que quando, quando rolou a resenha do boné, eu pensei isso. Eu, eu, eu é falei, pô, é possível. Eu sei. Eu não sei, sei se é style que fala. Pô, cara, vou, vou contratar. O cara que, que tiveste. Vou contratar sempre, sempre. Quando você eu vou comprar roupa, eu, eu já mando pra ele e falo, nego. Tô fazendo direito? Aí ele fala. Não é por aí, cara. Não, não, você entendeu. Cê não, a é. aula 3 você faltou. Eu acho que a você faltou. Fal... Não, mas o Richel, o Richel é estiloso pra caraca, velho. Ó, é rapaz, acompanhava, a gente não trocava muita ideia, não. Eu tinha ele no Facebook, cara, essas paradas assim. Eu falar. Ele tá o nervoso tem... e a gente tá falando é, dele. É, ele tá falando... Pô, é... pô, podcast <risos> fala de outra coisa, <risos> fala de outra não, é, coisa. Não, mas é, pô, mas a gente, tá, a gente usa como referência porque eu o referência. cara, né... Aí eu falei, caraca, ninguém Presidente estiloso Presidente pra Deus. caraca, estiloso pô, não sei o que. A gente começou a trocar ideia depois de um tempo. Aí eu lembro que aconteceu assim, aconteceu o episódio dele ter dele ter separado e tal, mas eu sempre fiquei ali dando uma, uma força, falava, a gente conversava. E depois, eu, eu torcia muito pra que os dois se acertassem, porque eu, eu gosto dos dois juntos. Ali, ó, pô, quando eu vou na casa do Richelle lá, você é doido, rapaz. Sou bem tratado pra caramba, bicho. E não é em qualquer lugar que você é chega e sente um dia bem. É um lugar especial, né? Pô! Brutal. Tá pô, lá. você é louco. Eu, fico, eu já tô cobrando o um negócio de do uma dobradinha aí. Eu tô batendo é. essa tecla aí já tem tempo. Daqui a pouco vai chegar o calor. Já não vai dar pra comer dobradinha mais. Vai é. ter que ser outra coisa. Já tem que ser o de sempre. É, o é. churrasco. Exatamente. O é o um gaúcho. É um gaúcho. <risos> mas, mas... Não, é na parte de fazer um churrasco bom, cara. Pô, você tá com o um pensamento bobo aí. É, né? <risos> Mas aí assim, é questão de ter amizade Então, por essas pessoas Cara, que não são muitas são As poucas que me incentivam Que me dão força, inclusive até você que A gente troca muita ideia, a gente fala Não, vamos fazer o trampo, a gente tava até conversando esses dias né? Eu te contei da situação Que tá rolando dentro da minha família e tal uhum. Você, não, pô, mas vamos partir pra cima Aí, porque A vida, pô, continua e tal Eu entendi, cara Porque se a gente falar assim, caraca, mano Mas tá assim, eu vou parar tudo aqui Cara, não é por aí. Eu, eu, depois eu entendi, eu fiquei ouvindo, ouvindo seu áudio, a gente trocando ideia, a gente tava até combinando o podcast aqui. Eu falei, pô, Isão tá certo, velho, porque eu já tô nessa pegada aí, mano. Eu tô com 28 anos. Eu já tô nessa pegada. Só que a gente vai pegando experiência também. Eu acho que tudo é momento certo. Uhum. Pô, quando eu tava com 23, de repente eu poderia ter tentado. Pô, eu fui pai com, 20, com 22, 22 anos. Aí já dá uma porrada, porque, tipo assim, eu tenho que trabalhar, porque eu tenho uma filha pra sustentar. Uhum. A música vai ter que ficar um pouquinho em segundo plano. Não que alguma mulher tenha me proibido de fazer alguma coisa, porque, cara, a única, pessoa, a única mulher que pode chegar em mim e falar, pô, não vai lá não, porque eu não tô... é minha mãe. Mulher nenhuma, namorei, já fui noivo, fui casado, não é isso. Eu, por, por mim, cara, eu falava, não, acho que não, não é o momento, não acho que eu vou ficar na minha, cara. Acho que eu não tô pronto. Porque pra você, cara, é muito complicado você pegar pra fazer um negócio de uma carreira solo, Cara, você que vai. Você não tem empresário. Você fecha show. Você vai ter que ver um negócio de repertório. Porque o, o músico que você chama pra tocar contigo, ele não tem a obrigação de fazer isso, não. A não ser que você tenha grana pra pagar. E no início você tem grana onde? Você vai fazer. Cara, pra você fechar um show como músico, como cantor solo. Pô, o cara eu não te conhece. Como é que eu vou vender o um show pro cara? Sabe o que o cara vai fazer? Ah, mano, vem aí. Se der alguma coisa, eu te pago. E os músicos? Como é que faz? Você entendeu? Aí eu consegui. Depois da live do clipe que eu fiz, eu consegui pegar uma certa credibilidade assim, consegui fechar algumas coisas. Aí eu pagava os músicos ali tudo direitinho e tal. E mesmo que eu saia sem um centavo, eu pagando os músicos e fazendo um show de qualidade, pra mim tá bom. Hoje eu peguei X, paguei os músicos, saí duro. Fiz o um negócio bem feito, profissional. Amanhã eu volto e pego o Y. Pago os músicos, sobram pra mim. E assim a gente vai. Porque, porra, o Thiago Soares... Pode, desculpa, falei palavrão aqui. O Thiago Soares, cara. O Thiago Sério Soares é sa, nós, saiu ele saiu do nós. bom gosto. O Thiago Soares saiu do bom gosto. Pô, o bom gosto tava estourado. Ele saiu do bom gosto pra fazer carreira solo. Ele falou, cara, ele não conseguia vender show, bicho. Como é que um cara que sai do bom gosto estourado não consegue vender show? Porque ele e, e, conhece então ele eu como te... ele sozinho. Então né? como que eu vou ficar assim? Não, eu tenho que... Cara, porra. Eu sou, eu tô começando agora, muita gente não me conhece, eu sou desacreditado, eu sei que sou desacreditado por algumas pessoas. Então, aí você tem a opção de dar o like ou o dislike. Mano, cara, não tem como você agradar todo mundo. O Pericles, cara, o Pericles, ele, tipo assim, ele coloca o vídeo. Tô falando, tô citando o Pericles porque ele é foda, ele é foda. É quase impossível você chegar e assistir um vídeo do cara e falar assim, não gostei. Mas aí tem gente que vai lá de sacanagem e coloca lá, ó, dislike. Então assim, é complicado. Então como que eu vou querer chegar lá, botar um vídeo no YouTube e agradar todo mundo? É. Não tem é. como, cara. Infelizmente é assim que funciona. Tem gente que vai de sacanagem também. Tem, tem, tem vídeo que eu faço, cara, que não tem nada de mal no vídeo. Até podcast mesmo. E tem dislike, entendeu? Mas a é. pessoa dá o dislike porque não dá pra é, ver a cara da pessoa. Não. Exato. Quem tá dando like, quem é. tá dando dislike. Não tem como ver. Mas no dia que o YouTube liberar ah, essa ah. função... <risos> Você já viu o que, que vai dar entendeu? isso aí, Não, porque, é tipo assim, às as, as vezes são pessoas que assistem, para a gente na rua... Pessoas próximas, Exatamente. Fala bem do nosso trabalho, sim, sim, te elogia, mas vai lá no seu vídeo e te dá um dislike. Isso aí. Na intenção de quê? Achando que aquilo é, tipo assim, vai te prejudicar, te manda, vai te... Te, tipo... manda um, te manda um áudio falando que foi pica, que foi foda... E vai lá e... Mas te dá um dislike. Não que isso esteja acontecendo comigo, mas... Eu imagino que seja, porque as, a maioria das vezes que eu me decepcionei com pessoas... Foi nesse sentido. Foi pessoas mais próximas possível, mano. Foi pessoas e... que... Que resenhavam comigo quase todo dia e tal. E do nada, assim, eu vi e falei, caralho... Às vezes, quando, até quando eu comecei o podcast mesmo... Sim, sim. Tinha gente... Tinha gente que fala, pô, mas você acha que alguém vai querer ficar vendo isso tal? <risos> e tal? Eu comecei a fazer podcast e não tinha nem flow e nem pode mano. E não era esse formato, lógico. Era tipo, eu botava um sofá ali, um outro sofá assim, as cadeiras. Uhum. Eu tenho até gravado, tava eu, tinha mais amigos juntos e a gente chegou a gravar, mas... Por um atrito que rolou ali no, no dia, o bagulho não foi postado. Uhum. Mas eu já cheguei a gravar umas 4 ou 5 vezes assim, aqui, nesse estúdio. Entendi. Fora lá no outro, no outro estúdio, quando eu era em Santa Cruz, eu fazia antes react. E nunca postei. Fiz vários react de muito som. É, react sim. de Plactudum, velho. Plactudum, não sei se você tá ligado, que é o som da, da Mob, que estourou a Recaidmob. Pô, nós fizemos um react foda lá com os moleque lá. Você fazia eu... uns trampos lá com a galera do e eu MC Ian. Você é era dessa, dessa época. É. O Ian, o Ian, cara. Eu conheci o Ian jogando bola. O Ian, pô, molecão ali. Gente, pô, Ian, você é ruim de bola, botando pilha, <risos> né? Mano, depois eu vi o Ian, pô, Ian, MC Ian. Eu falei, quê? Pô, o quê? O Ian foi estourado. E ele tirava a onda. Eu vi, pô, ele foi na roda de funk. Eu falei, pô. Mandava mensagem pra ele, falar, mano, mete as caras, vai embora. E tal. Aí depois eu vi que ele foi pra igreja e tal. É. Cara, o cara escolheu esse caminho. A gente tem. Aí vai ter gente que vai chegar e falar: Você é louco, mano? Você largou o negócio pra. Pô, o cara escolheu isso aí. Você tá, tá feliz? Apoia o cara, bicho. É, todo mundo. Eu, pelo menos, eu super apoiei ele na época. Fui, fui na consagração dele. É, ah, o cara, cara é meu amigo. Ele, ele já veio que ele foi, eu acho que, o segundo convidado aqui no meu podcast. Eu, eu assisti, pô. Eu assisti. É maneiro. O cara pô. é meu amigo, mano. Quem é amigo mesmo, ele vai te apoiar. Você fazendo, é... o, o tipo assim, o seu amigo, você fazendo o que ele gosta ou o que ele não gosta. O sim, que ele... sim, sim, Você vai ter que estar tá do lado, véio, porque você é amigo. Agora, quando o cara, só um cara que quer aproveitar ali da faminha do momento, só vai estar tá com o cara naquele momento. É, exatamente. Outro momento não vai querer estar tá porque não vai estar tá ganhando nada com aquilo, entendeu? Então, <risos> então tem, gente, tem gente, eu pelo menos, com quem é de verdade, eu, pô, o Ian é um moleque que foi meu amigo de verdade naquela época, tanto que, pô, eu passei vários perrengues, ele sempre colava lá em casa, trocava ideia e tal. A gente fazia um som, tirava foto, fizemos um videoclipe. A Isão Filmes cresceu e nasceu através desse projeto do Ian, até. Porque eu já trabalhava com vídeo, mas não com funk. Aquele videoclipe dele foi você que pô, foi, ficou da hora, foi o mano? Primeiro, foi, foi meu primeiro videoclipe de funk. Da Só da que hora. ele me trouxe pro mundo do funk, que eu não tinha essa visão, porra, vou fazer clipe pra funk. Aí, quando ele começou, ele até me mostrou Godzilla. Falei, caralho, eu nunca vi isso na minha vida. Aí eu falei, oh. pô, é uma parada diferente. Dá pra eu ir nesse caminho aí, né? Porque eu só fazia casamento, 15 anos antes de Mas, cara, e falando aí um pouco aí dos projetos futuros, você tem alguma coisa aí que você pode abrir pra gente aí? Então, cara, projetos futuros, vamos lá. Eu, eu quero muito fazer, é, colocar essas músicas que estão na gaveta, que algumas pessoas só já ouviram, né? Richele, por aí. A gente nem falou do Richele nesse podcast, eu vou falar não, dele. Que... Ele, ele sempre ouve, né? Eu sempre mando por ele para ele ouvir. Tem uma música que eu mostrei pra ele em 2019, que eu fiz com o Bruninho. Tá falando no aí mesmo? Pô, o Richelle, cara. Ah, o Richelli. Cara, eu tava até esquecendo, eu ia falar dele, eu tinha esquecido. Aí eu mostrei pra é ele. Isso aí. Ah, tá. <risos> aí ele, pô, ele ficou doido na música. Até hoje ele fala. É, eu tô, tô falando o nome dele toda hora, porque cada hora que falo o nome dele, eu que o coração dele dá uma apertada, fala, <risos> Vai chamar ele aqui, vai chamar falei ele aqui. Fala ele de novo, o que você falou Richelle, dele? Richelle, não. Ó, gente. Pra quem não conhece, então <risos> ele fica doido. Daqui a pouco ele vai vir aqui falar um pouco da história dele, vai, da caminhada dele. um abraço pra Carlina, daqui a entendeu? Ele, fechamento, é, fechamento. Aí ele, ele ficou doido com a música. Então, essas músicas, cara, que eu fiz, que nesse, nesse, nessa trajetória toda, eu quero, cara, independentemente se vai virar, se não vai vir, Ah, esse papo. Ah, Gil, isso não vira. Quem sabe se vira ou não é Deus, meu parceiro. É. Quando Menos é Mais gravou a parada lá também, eu tenho certeza que muita gente falou, o que, que esses caras estão fazendo aí? Vai gastar é, dinheiro tô, né? com isso aí? E aí? Agora não aparece quem falou. Cara, o... o, o sabe o que, que Você acha que não deve ter um monte que ah. esse meu podcast aqui não deve ficar pensando? Claro, mano. Ah, o Isão fazendo um podcast alcançando nem 300 visualização. Nem 100 visualização. Mas, às mas... Vezes. mas tipo assim, igual eu... Eu vi os moleques mesmo que estão fazendo aí que estão estouradão. Os caras... Então, tipo o Flow, o Flow, acho que tá pra poder de quatro anos. Estourado ter. mesmo, ele tá um. Estouradão, Exatamente. Pra caralho. Exatamente. Tá um. Mas ele tá quatro anos, ele ficou três anos lutando, nadando. Mas é assim. E postando. É e, tipo assim? assim, aí os caras falaram, não, nosso objetivo nunca foi ficar famosão. Foi só trocar ideia. É, de boa, colocar é. e dar tá, resenha ali, porque é tudo naturalzão aí. Né, cara? mãe veio isso pra mim falei, é mesmo? Não tô fazendo nada nas terças e nas quartas. <risos> Vou Vamos... trocar uma ideia, tá É, e é bacana, é um negócio assim, eu, eu ficava assistindo, aí eu falei: caraca, vai ser maneiro, cara. Mas aí como é que vai ser? É entrevista, não sei o que. Não, mas aí você vê, não é uma entrevista. É um bate-papo, uma resenha. A gente uma conta resenha. história minha, conta história sua. E no tem normalmente muita história. a gente tá indo ficando bêbado. Aí no final a gente fala É, caramba, é exatamente. Eu, hoje eu não, não posso lá. ficar bêbado, não, senão eu, eu, eu, eu vou. Aí vem as polêmicas, né? E eu não gosto muito de polêmica, cara. Não, eu não gosto de ficar... É Vitor Hugo, vizinho. pega a vodka lá embaixo. Mentira. <risos> <risos> Olha lá, ele... Tá vendo? Eu não gosto nem é, de ficar mal com... Ah, vou ficar mal com o fulano. Cara, quem gosta de mim, gosta. Quem não gosta, dane-se. Eu também não fico forçando simpatia com ninguém. Tanto que eu não sou muito de empagode e ficar dando tapinha nas costas, tá? Fulano, sei o que... Cara, quem eu gosto, quem eu admiro, eu mando mensagem e falo. Uhum. Falo. Por exemplo... Tem um cara que eu gosto muito, que eu admiro, só que a gente não tem muita proximidade. A gente não... Porque eu não sei nem porquê, cara. Mas é o Rubião é Rubian, o cara que eu admiro da época do... Pô, quando o Rubian, Rubian tocava, estourado Rubian, com as caretas. Já cobra ele aí que não quer vir. É, que pô, Rubian, tá, tem tá que vir. Não, tem que vir, pô. Tem que vir sim. Já convidei contar. duas vezes. Tem que vir. Rubião tem muita história pra contar aqui. E assim, é um cara que eu admiro como cantor e compositor. Porque também tá aí uma das inspirações, né? Porque... Eu comecei a compor, mas aí vem aquela história também, né, Izão? Tem que ter alguém, pô, mas quem? alguém da sua família, músico, não sei o quê? Cara, a minha prima, minha prima, ela é compositora, ela, ela já disputou samba enredo lá na Beija-Flor, ela já ganhou uma porrada de samba enredo aqui, na região aqui. Qual ela, nome dessa sua prima? Janaína, Janaína Silva. Lá de Três Poços lá, ela já foi rainha de bateria. E ela, quando eu ia pra casa da minha avó, eu ficava ouvindo muito pagode, muito samba, comecei ela a ouvir. Ela já foi rainha de bateria já, e compositora. É. Pô, ela escreve pra caraca, bicho, Você tem brava. que ver, ela escreve muito. Aí, eu ia pra lá, ficava ouvindo muito. do Cruz, Reinaldo, Delcio Luiz, ficava ouvindo, ouvindo, ouvindo. Aí eu falei com ela, aí eu ouvia ela escrevendo. Ela ouvia ela escrevendo o um recorde do Cavaco também, que fez samba com ela. Ele pegava uma, essas, esses gravador antigo, uhum. ficava lá com o Cavaquinho gravando. Aí ele tava fazendo uma música... Aí eu vi que ele tava com dificuldade pra colocar uma parte. Aí veio na minha cabeça uma parada pra mim falar pra ele, só que eu fiquei com vergonha de falar. Falei, pô, o cara, pô, eu tinha o quê? 12, 13 anos. Aí vi um negócio assim. Aí eu falei, pô, cara, se você colocar isso aqui? Aí ele olhou assim, peraí, deixa eu ver aqui. Pô, maneiro, não sei o que e tal. Eu fiquei, eu fiquei falei, caraca, eu dei uma ideia pro cara, o cara escreve, o Record é brabo, o cara toca muito, o filho dele, Mat Mateuzinho que toca, tá, toca no, tá cantando samba pan agora, também moleque muito bom, então já tem no sangue a música, né? Uhum. E o Record é um cara que também que eu tenho como referência, a minha uhum. prima, aí veio o Vino, aí eu comecei aí nos pagodes, vamos lá. Aí vem Rubian, Russo, é, Brunão, essa rapaz de falecido morcego que tocava violão Bom de Fato, também eu tive a oportunidade de fazer um samba com ele na casa de um colega são os caras cara a gente fala assim ah, mas o cara tocou aonde? o cara é estourado mano o cara é brabo e é daqui da região Pô, aqui tem gente boa não é porque o cara não tocou lá no... não, não interessa o cara é bom a gente tem que respeitar tem muita gente boa aqui e o meu samba graças a deus e samba que eu fiz com o russo a gente participou do festival aí do abacateiro da fundação uhum. csn que é um que é um trampo maneiro também bacana depois eu vou até te contar mais sobre isso aí eu tive a honra do meu, do meu samba entrar lá eu fiquei feliz, falei, caraca, cara, eu não ganhei dinheiro não, mas as pessoas estão falando bem da música. Pô, Gil, caraca, que samba, velho. Pô, esse samba coloca a gente pra cima, que conta a história de um cara que a minha visão, a minha visão da verdadeira malandragem, né, que é o cara ser trabalhador, o cara ter compromisso com a família, que hoje em dia, isso aí você é taxado de mané, se você é isso, se você chega, vai pra casa, se você gasta o seu dinheiro com a sua família, se você é trabalhador, se você não se... Você é otário. Malandra é quem, né, sacaneia, quem tá na, tá na zoeirada, que tá nem pra nada. Então, eu quis mostrar pra, a minha visão. Pra mim, na verdade, o Otário é o contrário. Exatamente, cara, mas você sabe é como é que é, né? Não, eu... Então, assim, eu fiz esse samba com ele, fiquei muito feliz aí participando lá do festival. Aí eu conheci lá o, o estúdio do canjo troquei ideia com ele, que o canjo tinha feito a minha live ah. lá, cara, eu, tinha, eu nem reconheci ele. Eu falei, mano, acho que você tava lá na minha live lá. Aí, ele tinha cortado o cabelo, né? Aí eu olhei assim e falei, pô, tô te conhecendo de algum lugar. Ele, pô, tava lá na sua live lá, você tava lá cantando todo lado então tá, não sei o que. Aí eu falei, caraca, que interessante, mano. Aí eu falei, pô, sem... meu samba entrou aqui e eu fui fazer uma participação com a minha prima, né, numa percussão que ela cantou o samba dela lá. Então, assim, a gente tá envolvido, cara. Eu tento sair fora, já tentei sair fora de música também, não Já tentei, falei, <risos> falei, quero ser empresário, quero abrir um, um, um, uma lanchonete, não quero mexer com música. Mas aí, do nada, vem uma parada, cara, vem uma música. Isso aí não é normal, bicho. Então, eu não vou virar as Tem costas, cara. Eu não vou, vou pegar, eu vou trabalhar isso aí, cara. Então, rapaziada, voltando aqui, acabamos de ter aquele corte, aquele corte pra gente mastigar de um pouco, tomar uma parada, de voltar com os recos ali na câmera, e o corte também de vir falar para vocês, chegar aí nos comentários, deixar aquele comentário aí, aquele incentivo pra gente continuar fazendo esse trabalho aqui, e também já mandar para o amigo compartilhar para amigo que guarda um podcast que gosta de um samba que gosta da composição para conhecer aqui a história do nosso amigo Gil e já deixa aquela likezada aí valeu que vai fortalecer muito o canal e pô mano a gente tá falando o quê mesmo vou pegar uma coquinha aqui então a gente tá falando sobre essa questão do apoio né cara E assim que, que falta muito mas a gente não pode se apegar a isso se a gente se apegar a isso aí bicho a gente não vinga se a gente ficar esperando ah, Fulano, Ciclano, bertano te ajudar? Você não vive. Então, é, é trabalhar com o que a gente tem. E o momento é esse. Estava até conversando com o Richelle. Ele falou: o momento é esse, cara. Não é amanhã. Ah, amanhã, semana que vem, eu vou tentar fazer assim. Não, ó, dá para fazer hoje? Vamos fazer hoje. igual a gente está conversando? Vamos combinar para poder fazer o trabalho aqui, para poder colocar. Eu preciso pegar umas dicas com você também. A respeito disso aí, porque eu sou muito leigo com a internet, cara. Eu, eu faço a música, mas eu fico assim, pô, o que eu faço? Eu, eu, eu, assim, eu tenho muito apego pelo Facebook. Só que se eu faço um trampo maneiro e jogo no Facebook, eu não vai no YouTube. A galera não vai no YouTube curtir. Então, eu faço esse trabalho de social media para artistas. Meio que fazer um produtor. Mas só que agora, com rede social, o produtor tem que fazer muito mais. Antigamente o produtor, ele, eu fazia um trabalho de produtor. Dentro do meu trabalho de produtor, o que eu fazia? Eu tirava foto do artista, eu mantia eu, eu, eu alimentava a fanpage do artista, fazia fly semanal, tipo fly de contrato e fly de agenda. E lá uma vez, em uma vez por, por mês eu fazia um videozinho. Quando eu pegava um artista para eu cuidar, era isso. Bacana, bacana. Mas só que hoje em dia, hoje em dia a gente tem que trabalhar a fanpage, o YouTube e o Instagram. Só no, face, só no Instagram nós temos Reels, Stories, Destaque, Feed. É muita coisa. <risos> Entendeu? É... Aí tem as lives que é importante fazer. Pelo menos de seis, seis meses. E tem... Agora tem papo de fazer... Aí dependendo, se o artista for igual você que canta. Tem entre cover, autoral, aí pra jogar no Reels, pra jogar no IGTV, no YouTube, na fanpage. Então é, é um é uma gama de trampo. É muito trampo. Entendeu? O artista que quer ficar pipocando tudo, ele gasta muito dinheiro. Entendi. O artista, para fazer uma parada certa, ele tem que vir com o trampo certo, vamos supor. Vamos lançar um EP. Em cima desse EP, já sai trabalho para tudo, Já sai um curtinho para ir no Reels, um curtinho para ir no Stories, um médio para ir pro Feed, umas fotos pro Feed, um vídeo completo pro YouTube, um vídeo um pouco maior para o IGTV, já sai capa para o Face, capa para o YouTube, já atualiza perfil de todas as redes e padroniza tudo igual. Porque sem Isso. sair fazendo tudo pipocado, ele vai ter trampo pra caralho. Agora, é. se ele pega um trampo só e, e, da, e daquele é P, eles espalham um monte de coisa, um monte de flyer, um monte de mini vídeo pequeno, os vídeos grandes, de onde que ele tem que estar, tá, e a forma de divulgação da forma certa... Mais o marketing digital, que é feito da forma certa, com impulsionamentos, arrastas para cima e é, criação de público. Mais um monte de coisa que tem que ser feito ali com aquele, com aquele seu trampo. Então, é uma base de coisa, um monte de coisa. Rapaziadinha, quem quiser um pouquinho do meu trabalho, é só me chamar aí tem meu liquid aí na descrição e eu explico tudo para os artistas que tiver precisando aí desde ensaio fotográfico ao marketing digital da carreira e lançamento de EP porra, tudo é. a gente faz tudo nesse pequeno estúdio aqui a gente faz tudo só não teve ninguém ainda que fez o todo só fez um pedacinho ou só um clipezinho ou só um... eu é. quero pegar eu quero pegar um artista para fazer tudo ao mesmo vamos, vamos vamos fazer vamos fazer acontecer cara assim eu te falei, eu tenho um, hoje a minha mentalidade é outra Porque a minha filha também cresceu E assim, eu tô, hoje eu tô mais tranquilo assim Não vou dizer financeiro Um dia eu vou falar isso Tô tranquilo financeiramente Pai, Um dia eu vou falar isso você quer, chama o iFood Pô, entendeu? Um dia eu vou falar isso Mas assim, eu digo tranquilo assim é, Cara, emocionalmente Tá um pouco conturbado algumas situações Mas cara, eu sinto que é o um momento Porque eu tô com 28 anos já E o tempo passa, bicho Tempo passa. Então, cada dia que você deixa de correr atrás do seu sonho e de fazer, de alimentar um pouquinho, é um dia que você já perdeu. É. Fala, pô, mano, caraca, mas... Pô, no ano passado, igual às vezes eu fico... Pô, se eu tivesse estudado mais cavaco, se eu tivesse estudado mais violão... Mas e se ficar nesse si e si também não adianta nada. Tá é É o seguinte, vamos, olha só, vamos fazer acontecer. Eu vou fazer o trabalho aqui, o audiovisual, entendeu? Eu vou começar a fazer participação mesmo, porque eu sou, eu sou pidão. Eu não, eu não me humilho. Fulano, pô, é teu pagode tal... Tá? fazer uma participação lá, ah beleza, dentro, não sei o que, ah que não sei o que, não, valeu, ficar esse esse negócio de ficar se humilhando é comigo também não, porque eu acho que não tem necessidade disso, entendeu, eu peço, como também se me pedir uma moral também, o que eu puder fazer, pra poder ajudar, eu faço, qualquer pessoa cara, qualquer pessoa, ah pô Gil, não sei o que e tal, pô Gil, um, você não tem uma, tô querendo gravar uma música autoral, uma música aí, tem uma música aí, o que, que você quer gravar, Romântico não sei o que, tem uma música assim, assim, vamos fazer um, uma liberação aqui, não precisa me pagar mas, nada, não. Mas você já foi pra, pra estúdio? Já gravou as assim. Então, cara. Eu já gravei... Eu comecei... No antigo grupo, a gente começou a gravar uma música autoral. Uma música minha. Pô, nós ganhamos, cara. A gravação de graça. Era só a galera ir gravar. Aí um faltou, o outro faltou. Então, desanimou. O cara falou, pô, assim, não tem como gravar. Perdemos. Mas autoral minha, eu nunca gravei. Eu já fiz só, toquei lá na live. Nunca gravei, porque eu tenho vontade... Mas, assim, aquele desânimo que batia, não sei o que e tal, como é que eu vou fazer? Também tem questão da grana. Só que agora, graças a Deus, minha mentalidade mudou. Então, então assim, mano, você... Mas, tipo assim, você ganhou a gravação e a galera da banda... Nós, a, o grupo ganhou. O cara falou, não, vocês podem vir. O cara tinha um estúdio, não era um estúdio grande. O cara falou, ó, oh, dá pra gravar. Mano, é, isso, é isso aí que eu paro pra pensar, porque... Pô, você já era parada dos caras, não foi... <risos> é aquilo, cara. Às vezes, às vezes é muito mais fácil você pegar e falar assim: "Vou contratar um cara para tocar o cavalo, vou contratar o cara como se fosse show, você pagar o cara para ele ir lá tocar, do que você ficar aguardando a galera que tá do seu lado para ir lá tocar". Que vo... tá do seu lado, mas que é do seu grupo e deveria estar lutando junto com é... você pro, pro balde daquilo, mas se não é. tem o cachezinho ali, é complicado, porque vai. assim, então, igual eu falo que eu não toco por, por, por dinheiro. Porque eu já toquei muito, já fui tocar. Cara, o Richel já deve ter acontecido isso com ele também, que ele é músico. Cara, de você ir tocar, mano, às vezes você nem saber se vai rolar o cachê. Talvez. Esse lance de, de porta, ó, a porta é isso, é de vocês. Isso, isso aqui é que um... é o. Pô, mano, já toquei o pagode pra chegar na hora. Contando com aquele dinheiro pra comprar o frango de domingo. É. Pô, galera, ó, infelizmente. E aí, você faz o quê? Você bate no cara, você vai botar uma arma lá? Não, não vai, você não tem como, cara. Infelizmente, se o cara estiver passando a perna, pô, beleza, mano. Deus tá... Eu não tô vendo, não, mas Deus tá vendo. Acho que o cara tem que andar certo. Que hoje eu te passo a perna aqui, amanhã eu vou me passar a perna. Então, assim, já tô com aí. Vocês, com vocês no pagode ainda é uma parada mais pô, é... Comigo, não. Comigo, quando os outros falavam assim, ó, não tem, falado. Então, não tem nem foto, nem vídeo. Vou guardar você tem... Também. Exatamente. Como é que eu vou falar assim? Pô, já tocamos. Pagode já foi feito, a galera curtiu, a galera bebeu. A galera só, já foi embora. Só que assim, cara, vai fazer, você vai fazer um evento? Muitas das Pô. vezes eles esperam todo mundo embora. Exatamente. Aconteceu muito isso, de tocar, dividir. Pô, mano, não vou falar lugar, né? Não vou citar. Mas já saí aí de. de já aconteceu de tocar a noite inteira e dividir 10 reais pra cada um no final. Do pagode 10 reais pra cada um. Aí a gente olhava para cara do outro assim, ó. Pô, vamos lá pro, pro matar fome. Gastar esses 10 reais Vamos lá comer um hamburguinho sim Aí então Aí tinha um chegado Que era, que era de Pinheiral, Que era do grupo Às vezes quando dava um pouquinho a mais A gente tinha que dar o dinheiro Pra ele ir embora de táxi Na época acho que não, Eu acho que não tinha o Uber ainda não Pra ele ir de táxi Aí aconteceu uma resenha A gente tinha costume Às vezes de sair do nosso pagode E ir pros caretas, né? Aí beleza Demo dinheiro pro cara ir embora E tal, legal Vai pra Pinheiral. Vamos pros caretas Quando a gente chega dos caretas tá Guerreiro tá lá com o baldinho, aí eu olhei e falei, peraí, porque ele, caraca, não é, não é possível, aí a gente entrou, olha ali cara, ele não, ele não pegou dinheiro, veio pra cá, pagou, aí é chegamos a perder, não, não, não, o que acontece, ó, meu irmão pagou o gelo aqui, não sei ele, se ele ver ele vai rir, depois eu vou até falar pra ele assistir que ele vai dar risada que ele é safado. Não, meu irmão que pagou, sei o que falei, Várias pô, histórias Pô, para, tem muito resenha Aí chegamos lá e tal Aí ah, eu pegava um gelinho do balde Não, mas claro <risos> falei, Não, <risos> claro falei, Pô, a galera já tava já A gente, cara A gente ia todo a sexta-feira A gente ia tocar Porque a gente gostava A gente já tocou gente... O que, que aconteceu? Tinha... Já tinha chovido à tarde eu Pensei comigo assim Pô, o pagode hoje vai dar ruim Vai dar ruim Mano, por Deus A gente chegou, foi passar o som Começou a cair um toró, uma, uma chuva. Mano, não tinha como ninguém chegar no pagode. Ninguém, ninguém. Não foi, não foi uma alma viva. Chegou, ficou lá o pessoal do bar. A gente tocando o cara do o DJ e o cara do som. Mano, sabe o que a gente fez? Vamos ensaiar. Me ensaiar? Ficamos lá tocando, tocando, tocando. Aquele dia a gente sabia que não ia rolar dinheiro mesmo, porque não deu ninguém. Eu falei, mano, não tocando pra ninguém. Só que assim, eu falei, ah, isso aí acontece como já aconteceu outras vezes. Porque você vai tocar... Uma coisa que eu fico, cara, chateado É o pessoal ficar descosta pro palco pra Uma ver. falta de respeito com, com, com quem tá tocando Galera, tipo assim é, Vai curtir, pô, dá uma, dá uma moral Porque o artista é pequeno, um dia ele pode se tornar grande Então, pô O cara tá ali tocando, o cara ensaiou O cara saiu de casa, pô, dá uma moral pô, Vai lá, pede uma música, dá um incentivo Porque isso aí é importante É, é. importante O cara se sente e fala, caraca, pô É bacana então assim, já aconteceu vários episódios Mas assim, não desanimo ah, não, segura. cara Segura Agora vai pro último? Então que agora a gente eu. vai pro Como que vamos, rapaziadinha? Voltamos aqui pro nosso último corte é, Queria agradecer a Todo mundo que acompanhou até aqui Queria agradecer também a presença Do Mano Gil aí Eu que valeu. agradeço aí a oportunidade e espaço aí Pô, Valeu por mesmo ter colado, queria agradecer A presença aí do meu Mano Richielli Pô, manda um, fala um salve aí ali, ali na câmera. Só chega ali e fala um salve. É, pô, só um salve. Um salve, um salve. Um salve ali, ó. Você vai falar ali, ó. Só vai chegar ali e vai abaixar. Fala ali um salve. Você não vai falar. Caramba. O cara... O cara sabe por que ele não quer aparecer, gente? Eu vou, eu vou falar isso e o Gil vai falar. É isso mesmo. Porque ele não tá devidamente... Com a veste que ele quer aparecer. Ah, a verdade. Verdade, Entendeu? verdade. Se ele tivesse com o brinco certo, com o boné é... certo, com a camisa certa, é... cordãozinho, é... ele tava... <risos> igual aquele negão. Okay, como é que é o negão? Como é que é o nome dele? O Fábio Braz. <risos> ele, ele, não, ele não veio pra isso, por isso é por isso. Você é... vai me obrigar mesmo? Você vai fazer é... isso comigo? Oh, no, dia, oh, no dia que ele for aparecer aí, véio, vai ser igual artista... Não, ele tem ah, que vir. Ele, vindo, ele anda, ele anda assim, ele é bravo. Hoje é dia, hoje é dia. Então, mano, <risos> a gente já finalizando aqui. Tem alguém aí que você... Que você falou bastante de pessoas, assim, que às vezes não dá uma moral, né? Sei, sim, sim. Que você espera e tal. Mas tem alguém que já te deu bastante moral e que, de repente, você não é. falou ainda e queira falar aí. Então, eu falei até rapidamente, da da, da Clarete, né, que ela que deu uma força pra gente poder montar um grupo e tal, ela é uma pessoa, ela, ela que tipo assim, que praticamente ela me descobriu e falou que eu, na verdade, cara, eu sempre fui muito tímido, né, Izão Quando eu, eu tive a ideia de montar o um grupo, não tinha cantor. Eu falei, vamos montar um grupo, mas quem vai cantar? Pô, meu irmão, chamamos o outro lá falando, Gil, vai ter que ser você. Eu falei, não, mas eu não canto não, bicho, vocês são doidos. Eu cantava, primeiro pagode nosso, eu cantei assim, ó, <risos> microfone aqui de cabeça baixa aí eu comecei a gostar comecei a gostar aí cara tipo assim A gente começou a tocar direto direto direto pô fizemos uma eu até brinco uma mini uma mini turnê no carnaval na época de carnaval uhum. tocamos no ICt no, no Rio Grande do Sul no Rio Grande do Norte mano naquela época o Exalto tava estourado com com as canções que eu tava acho que o Exalto tinha lançado o DVD que eles fizeram lançaram fizeram gravaram no estádio se eu não me engano tá vendo aquela louca aquelas músicas Mano, a gente chegava nos lugares pra tocar, as meninas ficavam doidas. Olhava assim, gente cantando e tal. foi uma época assim que eu me senti um pouco artista. Uhum. As meninas pediam até pra tirar foto, cara. Sério, pedia... mano? Aí, era o era, que que era? MSN? Pediam MSN, não sei Oi. o quê. Pô, eu dei o telefone, pô, mano, eu dei o telefone lá de casa, telefone fixo lá de casa. As meninas lá de Quartiz ligavam, de Porto Real ligavam, minha mãe ficava doida, ligava a cobrar. Foi a época que eu me senti mais artista. E a Claret foi essa pessoa... que se ligando, negão? Pô, ligava, ligava, aí ficava, minha mãe ficava doida, <risos> minha mãe até acabou com aquele telefone lá, porque, pô, era complicado. Eu não tinha, não tinha WhatsApp, não tinha esses negócios, então era MSN, essas coisas. Aí, ela que foi a pessoa, quero até deixar aqui um, um abraço pra ela também, dizer que eu agradeço muito a ela, cara, por uhum. tudo. Ela me levou pra tocar em vários lugares, cara. Casamento, eu, eu tive a experiência de ter que tirar música dentro da van, Pra chegar no casamento e tocar Porque a noiva queria que cantasse aquela música Caramba Papo reto. Então assim, ela me ensinou muita coisa E me ensina até hoje E me troca ideia, me, me, me incentiva Não, Gilson, não pode parar não, cara Você tem um, um caminho pra seguir e tal Pô, vai estar tá sempre me incentivando E ela é uma pessoa que me dá muita força E também, cara Tem alguns amigos aqui da, da, da Música, cara, que, que incentivam também Que dão força Mas eu acho que O principal é Deus, né principal é. é Deus ele vem antes de tudo porque ele me deu o dom ele me pô tá me dando saúde para mim continuar aí me dando força em meio às adversidades aí da vida para mim não desistir eu converso muito com Deus né cara a gente tem que ter fé né a gente tem que ter fé e eu converso com Deus também quando dá bom toda vez que eu faço termino de fazer uma música eu agradeço a Deus cara toda vez ainda mais quando a música me arrepia termino de fazer um som que eu sei que um dia ele vai acontecer pô já agradeço a Deus ó muito obrigado porque que me deu o dom foi, né? Então eu não posso. Eu não fico com aquela, ah, eu fiz, eu sou foda. Jamais. Ih, não tem esse negócio comigo, não, cara. Porque eu um dia eu vou ir e a música vai ficar. É. Quero que as pessoas lembrem e falem, poxa, a música é real que fez. É o e é o que... que a gente É, cara, é o legado. Então, a é nossa, a nossa arte. É, exatamente. Eu sou muito grato a isso. E, cara, é seguir em frente, trabalhar e vamos ver o que, que dá aí. Eu espero que dê dê bom e eu quero ter pessoas ao meu lado que. Que vão realmente fortalecer meu trampo e automaticamente eu vou fortalecer o trampo das pessoas também. Fala rapaziadinha, mais uma vez acabou o cartão, então o Gil vai fazer aqui o final. Valeu por vocês que colaram até aí. Deixa aquele comentário, aquele like e compartilha com o amigo. Valeu, fala Gil, manda aí um alô. É isso aí, galera, tamo junto. Agradecer a vocês que acompanharam até agora. Aí pedir de antemão para vocês se inscreverem no canal. Né, pra poder dar engajamento ao trampo do nosso amigo aqui. E também conhecer os artistas da região que talvez vocês não conheçam. Se inscrevam no canal. Me segue no Instagram aí. Gil Oliveira. Segue o Izão também. Tamo junto. Até a próxima resenha. Fiquem com Deus.